Então, eu acho que a política de estacionamento para pagar, para estacionar é em alguns casos meio complicado, tipo, você vai num shopping, você deixa de consumir um produto para pagar o estacionamento, é, não é muito atrativo para os clientes, mas os empresários julgam que é diminuir as vendas do produto, obviamente. Então, eu acho meio complicado. Você ter um espaço disponível, você também não vai dar de graça para os outros. Né? Tudo é uma questão de valor. Se for um valor acessível, uma taxa comum, é justo, o pessoal vai e não reclama. Agora, se for muito abusado, assim preço muito alto, é de se avaliar. Deveria haver uma lei que especificasse o preço maior que uma pessoa pode cobrar pelo estacionamento né? porque é uma atividade comercial deixa-se de usar locais para construção de comércios ou até indústrias para fazer estacionamento então não sei avaliar se é positivo ou interfere no direito de propriedade da pessoa né? é muito relativo mas a medida de tudo é a clientela em todo caso, a pessoa anda de ônibus, mesmo antes, verifique antes o que vai gastar, e vai no lugar de ônibus, resolve o problema, certo?